Jumpy Shot. Essa expressão se popularizou No basquete, quando o jogador Faz uma cesta pulando enquanto ainda está no ar Com o cotovelo da mão arremessada Bola na mão acima da cabeça E lançando a bola em um arco alto Em direção à cesta para um arremesso Porém, no CSGO, essa expressão também ficou Muito famosa, por conta dos tiros acertados Durante um salto, no ar No CSGO, para você dar um jump shot Sim, você tem que contar um pouco com a sorte Mas, quando dá certo, é disparado Uma das jogadas mais bonitas do jogo Vem comigo, rapaziada, porque hoje eu irei mostrar para vocês os 20 jump shots mais bonitos da história do CSGO. Olha, tem muita jogada aí que se não fosse feita por pro player, todo mundo denunciaria, todo mundo chamaria de hacker. É bizarro, é inacreditável. <tos>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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachogon337, rapaziada, mais um vídeo de lista, acho que eu posso chamar assim, né, a lista dos 20 jump shots, dos 20 flicks, enfim, das 20 jogadas do fulano, do botão, enfim, mais um vídeo desse tipo aqui no canal, se vocês gostam, é sim, muito importante o like, eu não falo à toa, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal, 798 mil inscritos, muito obrigado, vamos tentar bater aí 800 mil até amanhã, dá. E, mano, um aviso importante rápido, porque tem gente que não tá sabendo ainda do campeonato que eu estou fazendo na Faceit, valendo skins. E é um campeonato aberto pra todos, onde basicamente você ganha skin só jogando CSGO, sem gastar um centavo que seja. Você vai entrar na Faceit, fazer cadastro, entrar no meu clã, que no caso é a Matilha. Você cria uma lobby, joga, se você ganha, você ganha ponto, se você perde, você perde ponto. Ah, cachorro, mas eu sou ruim. Não tem problema, porque tem a premiação por pontuação e tem a premiação por atividade, ou seja, se você for ruim mas você jogar bastante, tem uma premiação só pra você, só para aqueles que são mais ativos, que jogam mais se perde ou não, tanto faz, o importante é jogar então entre na matilha, primeiro link da descrição, faça parte do clã as premiações são essas aqui, o primeiro lugar uma Karambit autotrone. o segundo lugar uma Classic Gold Jane. terceiro uma Bowie Doppler, quarto e quinto, Navadia sexto a oitavo a WP Asimov, nono e décimo lugar uma Glock 4 Elemental, uma WP Ateris e uma M4 A4 Isolate Space por pessoa, né? Então não sou três skins pra dividir, enfim, pra dois não. Esse combo aí pra cada. E no 11 primeiro lugar, ao 25o, uma WPA para pra cada. Então entra na matilha, joga pra caramba. Dá pra acompanhar o quadro de líderes por aqui, ó. Todo mundo começa com mil pontos. Então o líder tem 1.045. Ou seja, tá muito no começo. Porque todo mundo começa com mil. Você vai entrar aqui e você vai começar com mil. Então, mano, você já gasta tempo jogando CSGO. Então vem jogar na Face hit, vem jogar na matilha. Você não vai gastar um centavo e ainda vai concorrer aí a algumas skins. dia 7, com o torneio acabar, já começa outro. E assim vai. Então faça parte da matilha que agora você vai jogar a CSGO é e vai ter a chance de ganhar skins. O primeiro jump shot do vídeo não, não tem muito o que ficar falando. Nem o Dupré, acreditou. Além de matar os três únicos jogadores vivos da ANSI, o último foi aposentado. É isso, o que ele fez foi aposentar o cara. O ele o That is nuts! Essa do nitro na antiga Liquid lá com Steel e Twists, enfim. Essa jogada do nitro impressionou. Se fosse major, né, era graffiti, Não tem como. Foi um jump shot de Alp com scope aberto. There more than enough. Their aggressive setups with their their rifles are totally fine. Alicia's always delivering. And there is a shot that just runs right into him. Oh, oh. my God! No way that just happened. Cold zero, eat your heart out. Oh, he's got a third. Nitro slamming down the gauntlet. Dude! Break the round, it feels like. Either yeah. he dies just being trapped out on an island. Oh, oh. Naphany's in mid -air. How? Oh. Nessa época, né, o Nafane e companhia jogavam pela Gambit Agora, eles jogam na Cloud9 Por conta de toda a treta que rolou aí em 2022 Enfim, pela Cloud9 O parceiro do Nafane, o Axile No último Major, que aconteceu agora no Brasil O Axile fez isso daqui pra abrir o Bombe B Esse que vocês viram agora É o mais bonito do vídeo pela construção, foi um jump shot, corner boost, maluquice. Vocês viram no começo do vídeo, vale a pena ver de novo. sei <missimilante> Nesse momento eu já fui xingado, com certeza alguém já comentou aí. Cachorro, como que você ousa dizer que aquele foi o mais bonito? Você esqueceu o do Coldzera? Sim, eu esqueci. Eu vou me corrigir agora. Aquele foi o segundo mais bonito. O mais bonito da história. Foi de atrás do Coldzera. Não tem como. Uh, ficou pra história. Major, semifinal. Um comeback inesperado da Luminosity. Uh, não podia faltar nesse vídeo. Before, Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there as well. Oh! What? A jumping double from... Teve brasileiro se saindo bem, e agora um brasileiro se saindo mal. O que o Simple fez com o Phelps aqui... Mano, aconteceu semana passada, Fluxo foi jogar com a nave. O pessoal da Fluxo, Lux, Phelps, VSM, Lucão, Udi. os caras deviam estar assim, né? Pô, vamos jogar com a nave, mano, é a nave. Mas tem um pouco de confiança. Aí no primeiro round da MD3, o Simple faz isso com o Phelps? Não tem como, mano. Com todo o respeito ao Phelps. Mas ele foi... Yeah. Um, towards mid, continues to work, he'll actually Essa do estico na antiga Cloud 9, também foi bem legal, bem bonita. A -long can be a great choice. That's the reason why the scout here could be quite strong. If is able to get a couple connections... Wow! What a... Mas foi mais bonita e cagada que essa do Shroud Cara, além de dar o jump shot de Alp Espetou, espetou, igual o Coldzera Ele espetou, mas não foi major, foi mais stream no meu grafite Essa é muito antiga, muito antiga mesmo. O Quickly, no X1, contra o Pasha. Olha, foi uma linda jogada. Mas quem conhece a história desse cara, sabe o quão suspeito isso foi. Pouco tempo depois ele foi banido por uso de cheat. Ele garante que nesse torneio, nesse round, ele não cheatou. Mas é esquisito. Caso você queira saber mais sobre essa história, após concluir esse vídeo até o final, assiste esse daqui, ó. Vou deixar na descrição. Então vou colocar esse jump shot na lista, com a ressalva que pode não ter sido... Honesto. Se a do Quickly foi suspeita, a do Hunter não. A do Hunter foi linda, maravilhosa, parecida e sabemos que foi honesta. To first CT pistol <risos> coloquei o jogador da nave humilhando o brasileiro, né? O Simpo humilhando o Phelps. Vou colocar agora o Zayu humilhando o jogador da nave. Ele ele vai nos vingar aqui. E o Nico, que fez um Coldzeira de AK. Não, não foi o Coldzeira, vai. O cara tava miado. Mas jogou muito. Foi. foi inteligente. What the fuck? <risos> O do Luke pelas trales foi mais bonito porque foi HS. O cara da herói que não tava miado. Mesmo se tivesse, não mudaria nada, porque foi um tiro de AK. O que oh! oh! What that? Whatever uh! he's gonna do in the next five seconds is going to decide this round. If he falter, if he fails, that is it. The round is gone. What <laughs> by the way, that was after... Mano, eu vou mostrar uma que é inacreditável. Você precisa assistir três vezes pra entender onde o tiro foi. O que o Jax fez aqui. Não tem o que explicar. Só vamos rodar aí. Extra, he's gonna get caught by Tizian inside the long A doors, and here is here too. What? What? I'm... What? And here is Aqui, o Nico deu a bala. Que se fosse eu tomando essa bala no num MM, numa face hit, eu quitaria. Eu juro, eu quitaria na hora. Eu abandonaria a partida. Não tem como. Você toma uma bala dessa, você vai fazer o que na partida? Não, não tem como, cara. Larga. He really, desperately wants somebody to give something to him, just an opportunity. Se você acompanha a CSGO há pouco tempo, você provavelmente não conhece Get Right. Eu não vou ficar falando muito do Get Right aqui, posso postar um vídeo só sobre ele, mas vou mostrar o que ele fez com o Device há cerca de 8 anos atrás. Get Right, ele vai tentar de sautar Catwalk. E cê é parti. Get Right, ele rata. <laughs> oh, what? Não, não, não, não, não, não. Device, ele de diz what? Rapaziada, uma pausa aqui no vídeo rapidão, porque eu sei que muitas pessoas me cobrariam aí nos comentários por eu não ter colocado essa play do Fallen. Eu oh, acho que Alu pode apenas ir por o stick nisso. Fallen vai tentar voltar para o R$1,00, como eles estão acima de ruim. Considerando o Upper, como Alu vai chegar mais longe. Aqui está o abusor. Fallen vai é incrível! O ponto é, rapaziada, embora o Fallen realmente tenha saltado para fazer a jogada, no momento que ele deu o tiro, ele não estava no ar, ele já estava no chão. Ele não pulou e atirou no ar, ele pulou e deu um prefire quando já estava no chão. Logo, não foi um jump shot. É que eu sei que muitas pessoas me cobrariam aí dessa play, então eu tô só explicando. Aqui foi uma jogada linda, mas não foi um jump shot. Por isso que. <risos> Por isso que não está no vídeo. Mas agora tá no vídeo Mais um jump shot do Shroud Agora De AK O mais incrível não é o shot Não é tudo que ele fez antes mais incrível É que ele tava com uma bala, mano E foi aquela bala Oh, You're right. One bullet. Dream! <laughs> <laughs> oh, <God>. oh, no. <coughs> o Nico em live também já fez algumas que, se não fosse o Nico. seria banido. I have pop, I have I, pop. I, I, I, I, He smoked I, I, I, the pop. He's making sandwich. What was I thinking? This is what you get for the night. Enfim, rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado Ó, oh, deixa o um like no vídeo aí Se inscreva no canal, vamos lá 800k, tá quase, falta muito pouco Se você já é inscrito, manda o um canal Pra um amigo, pra um primo, mano Pra ver que você conheça, que talvez possa se interessar Por esse conteúdo, e deixa o um like Quando você deixa o um like, o YouTube pega o meu vídeo e divulga Para mais pessoas, logo, mais pessoas conhecem o meu trampo, mais pessoas Se inscrevem no canal, e aí o sonho De pegar um o meu de inscritos, fica cada vez mais próximo É isso aí, rapaziada, eu rio, vou ficar por aqui, até o um próximo vídeo no canal Corte 1:337. Ó, falou!